Oi gente, meu nome é Patrícia Moraes, eu sou paciente oncológica aqui no COC e hoje eu vim para um evento que é do outubro rosa, né? do câncer de mama e eu conheci a Ana Savoy aqui, que é uma profissional em micropigmentação de sobrancelha e aurela e assim, eu vim aqui para participar do evento e estou saindo com essa sobrancelha maravilhosa né, porque conforme a quimioterapia a gente perde tudo E eu ganhei essa sobrancelha, ganhei uma auréola também e estou muito feliz porque ela é uma profissional excelente, muito carinhosa, muito amorosa. E estou saindo daqui me sentindo amada. Essa é a palavra certa que eu, que eu posso falar para vocês. Então conheçam o trabalho dela porque ela é espetacular, ela é maravilhosa. Obrigada, viu Ana? Muito obrigada. Eu amei conhecer você e a sua família. Um beijo.